ele que tá vindo aqui na verdade. Você ainda, viu, viatura? Vamos embora. Olá! Olá, oficiais. Como vocês estão? Estamos bem, senhora. Doutora, desce também, favor, Ah, maravilhosamente já. bem. Hã? Doutora? Ô. Oh. A outra também, moça aí pra descer, por favor. Ai, Acho que, que ela tá... Ai, que vai deslocar. Puta merda. Tem uma dormida aqui, doutores. O que tá acontecendo? Vem aqui, ah. ó. Verdade. Sai da rua aqui, por favor. Beleza. Pode descer, por favor, doutora? Para, peraí. aí. Deixa Tão vindo aqui. de onde? Clique. Pode abaixar a, a mão, moça. A gente tava dando umas voltas, oficial. Pode abaixar a mão, pode abaixar a mão oh, direitamente. A senhora passou próximo ali na situação de, de tiroteio que teve ali embaixo? Bom, é, a gente viu ali. Tá, mas aí a gente então, a resolveu, opção, resolveu de preferiu de não ficar por perto, tem... né, vai, que a gente toma de morador. É, a senhora viu a o que aconteceu é. ou não? não? Não, não, não, só vi a troca... Aliás, eu vi a trocação, mas não... Não entendi muito bem o que rolou, não. A gente só saiu. Fechou. Não viu nenhum carro, nada? Você lembra qual era aquele carro, carro que eu é tenho? O.